olá tudo bem então hoje eu vou fazer um prendedor de cortina tá então eu vou precisar de 10 motivos desse daqui um marcador uma agulha de 125 tá Esse daqui é uma lanzinha de 100% acrílica bem fininha e essa lãzinha aqui também que é 100% acrílico tá Fininho também, só que não tão fina como essa, ok? Bom, como a lanzinha é muito fina, eu vou estar fazendo com essa linha mais grossa, tá? Pra vocês conseguirem enxergar. Então, aqui eu vou começar fazendo uma correntinha sem apertar: duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu venho aqui na primeira e Passo um ponto baixíssimo, uma correntinha aqui dentro da argolinha. Um ponto baixo aqui, dois. Aí eu vou marcar aqui o primeiro, tá? Então, aqui continuando: três, quatro, cinco eu vou seguir fazendo pontos baixos até completar 18 ok então feito aqui 18 pontos baixos eu vou tirar aqui o meu marcador do primeiro pego aqui faço um ponto baixíssimo tá agora eu vou fazer uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no mesmo lugar Dois pontos baixos aí, eu vou marcar o primeiro aqui, ó. Tá. Então, para cada ponto baixo, eu vou fazer dois pontos baixos, ok. Aqui assim, então eu vou ficar com 36 pontos baixos. Então, aqui eu fiquei com 36 pontos baixos, tá. Então, aqui eu tiro o marcador. Venho aqui no primeiro, faço um ponto baixíssimo. Vou subir um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou dar duas lançadas, vou pular um, pô no seguinte e faço um ponto alto duplo. Duas correntinhas de espaço, duas lançadas, pulo um, pôr no seguinte, um ponto alto duplo. Aqui duas correntinhas, duas lançadas pulo um ponto seguinte. Um ponto alto duplo, então é assim que eu vou seguir fazendo até o final. Aqui Eu fico com 18 pontos altos duplos, contando com as correntinhas. Aqui tá, então aqui eu faço duas correntinhas. Conto aqui embaixo um, dois, três, aqui na quarta correntinha com um ponto baixíssimo uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no espaço um ponto baixo três correntinhas fecha aqui um picô com um ponto baixíssimo aqui no mesmo lugar um ponto baixo aqui no ponto alto duplo um ponto baixo aqui no espaço um ponto baixo um picô fechado aqui com um ponto baixíssimo no mesmo lugar um ponto baixo tá então aqui no ponto alto duplo eu faço um ponto baixo aqui no espaço um ponto baixo e faço um picô, aqui fechado com um ponto baixíssimo no mesmo lugar um ponto baixo tá e agora é só repetir novamente então, chegando aqui no final aqui nesse espaço um ponto baixo um picô aí eu faço um ponto baixo pega aqui no primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo para terminar tá então agora eu posso arrematar os meus fios ok então aqui é só você dar uma puxadinha aqui pra se ajeitar tá não precisa puxar muito é só ajeitar aqui os pontinhos para ele ficar certinho aqui ok vai ficar assim ó tá aí eu vou fazer 10 deles porque eu preciso de 5 para cada um tá ok assim tudo separado ó. Bom, a emenda desse motivo é um pouco diferente, tá? Aqui é a frente. Eu vou trabalhar assim, tá? Ao contrário, ok? Então esse primeiro vai ser assim, ao contrário, tá? Aqui eu posso pegar em qualquer picô, aqui, ok? E vou fazer meu nozinho aí aqui mesmo nesse mesmo lugar faço um ponto baixo uma duas três correntinhas eu venho aqui na próxima no próximo picô e faço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no seguinte um ponto baixo eu vou contar os picô eu vou prender 9 tá então aqui ó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 então eu vou fazer três correntinhas prendendo com um ponto baixo até aqui ok e eu aprendi tá os nove pico agora eu vou pegar outro motivo tá primeiramente eu vou fazer aqui uma duas três correntinhas bom esse motivo ele tá no avesso esse terá que ficar no direito tá então aqui eu pego o próximo picô, qualquer um e faço um ponto baixo aqui eu vou continuar fazendo três correntinhas e prendendo no próximo picô. Uma duas três correntinhas e prendo no próximo picô e vou fazer isso até completar nove novamente. Ok, então, aqui eu prendi novamente. Então, vou pegar outro motivo. Eu vou fazer três correntinhas aqui, e vou pegar outro motivo, tá? Eu vou colocar no avesso, então, avesso direito. Avesso direito, avesso e assim por diante, ok. Vai ser preso da mesma forma. Eu pego aqui em qualquer picô, aqui assim, tá. E faço um ponto baixo. Aí eu começo a prender novamente, ok. Um, dois, três correntinhas, e prendo aqui com um ponto baixo, tá. E vou fazer isso até prender nove picô então aqui ó avesso direito avesso direito e avesso ok então agora eu vou fazer assim uma duas três correntinhas e vou virar o meu trabalho tá então aqui no espaço eu faço um ponto alto dois pontos altos um dois três correntinhas e vou fechar aqui um picô com um ponto baixíssimo. Nesse mesmo espaço mais dois pontos baixos, um e dois. Vou no espaço seguinte, faço dois pontos altos, uma, duas, três correntinhas, fecho um picô com um ponto baixíssimo e aqui mais dois pontos altos, um dois, ok então aqui no próximo eu vou repetir a mesma coisa dois pontos altos três correntinhas fecha aqui um picô com um ponto baixíssimo e dois pontos altos ok eu vou fazer isso até aqui ó antes de chegar no último tá então aqui ó ficou assim ok Agora eu vou pegar aqui, ouvir aqui no próximo espaço. Vou fazer dois pontos altos: um e dois. Faço uma correntinha, tá? Vou deixar aqui assim. Agora eu vou explicar uma coisa para vocês. Quando eu comecei, eu comecei com avesso direito, avesso direito, avesso né? Aí eu virei a peça tá para fazer essa carreira aqui então aqui ficou direito avesso direito avesso direito agora que, que eu vou fazer eu vou pegar essa segunda peça vou fazer assim ó por no direito ok vou fazer um ponto baixo aqui no primeiro picô ok eu pego assim desta forma viro aqui e faço um ponto baixo uma correntinha aqui no ponto alto vou pegar aqui desta forma para poder fechar o pico tá com um ponto baixíssimo ok venho nesse mesmo espaço e vou fazer mais dois pontos altos um e dois ok vou mostrar aqui novamente então a peça vai ficar assim ok ó desse jeito tá bom agora eu vou pegar aqui na correntinha tá aqui e vou fazer um ponto baixíssimo para prender. Então aqui tem três correntinhas que eu fiz, né, para separar um motivo do outro. Então é aqui nessas três correntinhas aqui, ó, que eu vou prender com um ponto baixíssimo, assim, ok? Agora eu tenho que continuar fazendo meu ponto aqui na parte de baixo, a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui desta forma. Ok, e vou começar a fazer aqui ó. Então, no próximo espaço, já faço um ponto alto, 2-1-2-3 dois, um, dois, correntinhas, e fecha aqui um picô. aí. Eu continuo fazendo dois pontos altos, tá? Então, no próximo espaço, eu vou repetir: dois pontos altos três correntinhas e fecha aqui um picô. Então eu vou fazer isso, tá? Um quadradinho antes de eu terminar. Então aqui no último espaço fiz dois pontos altos, uma correntinha. Agora eu vou virar meu motivo desta forma aqui, tá? Colocando essa parte branca para baixo, tá? Desse mesmo jeito, eu vou colocar a agulha aqui, ó, no picô, e fazendo um ponto baixo. Faço uma correntinha. Volto aqui no ponto alto, ok? E faço um ponto baixíssimo. Faço mais dois pontos altos, aqui um e dois. OK? Vou abrir aqui novamente para vocês verem. Então agora eu vou prender nessa correntinha que foi emendado, né? Aqui o um motivo para o outro. Então eu vou prender aqui, ó. Tá? Com um ponto baixíssimo. Aqui. OK? Agora dou uma laçada e continuo aqui. Fazendo meus dois pontos altos, um, dois, três correntinhas, fechando aqui um picô com um ponto baixíssimo, faço mais dois pontos altos, passo para o próximo espaço e vou repetir, tá? Então, é desta forma que ele vai ficando, ó o branco para baixo, o branco para cima. Para baixo, depois ele vai para cima e vai terminar assim, ó. Para baixo. OK? E aqui no último espaço eu fiz aqui, tá? E aqui, ó, vou terminar fazendo um ponto alto aqui no ponto baixo onde eu iniciei, tá? Aqui eu vou arrematar o fio. Corto, tá? Depois eu escondo o fio, ok? E olha só como ele ficou, ficou assim, tá bom? Então agora a gente vai fazer, tá? O cordãozinho. O cordãozinho não pode ser muito fino, né? Então eu fiz assim, dessa forma, tá bom? Então olha aqui. Aqui. Eu vou pegar aqui no ponto alto, tá? Ó o ponto alto aqui e aqui tem a correntinha, tá? Onde eu vou subir para iniciar. Vou pegar no ponto alto. Aqui eu faço meu nozinho. OK? Aqui mesmo nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Aqui no ponto seguinte, um ponto baixo. Faço uma correntinha e viro. Pego nesse ponto baixo, puxo uma laçadinha. Aqui no seguinte, puxo uma laçadinha, tá? E arremato. Um, dois, três correntinhas, eu pego as três cordinhas aqui embaixo, assim, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, pego as duas cordinhas aqui e faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, pego as duas lançadinhas aqui embaixo e faço um ponto alto, aqui vai formando argolinhas, tá? Eu vou fazer aqui 35 argolinhas, ok? Dessa mesma forma, as três correntinhas, pego as duas lançadinhas aqui e faço um ponto alto, ok? Fazer colinha branca agulha de 125 tá eu vou voltar com a agulha fininha aqui então contando desse primeiro espaço até aqui o final tem 35 tá eu venho aqui ó bem aqui e vou amarrar o meu fio eu venho aqui nesse espaço tá aqui eu faço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui novamente um ponto baixo então aqui eu formei a minha primeira argolinha uma duas três correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto baixo Para cada espaço Aqui vai ficar com duas argolinhas, tá bom? Então, aqui no próximo eu faço um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, no mesmo lugar, um ponto baixo. Então, aqui é a primeira argolinha, uma, duas, três correntinhas, e aqui novamente, um ponto baixo e forma a segunda argolinha. Então, é assim que eu vou seguir fazendo, até chegar aqui, tá? quando eu chegar aqui nessa parte aqui antes de chegar aqui no último eu venho mostrar pra vocês Então chegando aqui ó tá eu venho aqui na última argolinha faço um ponto baixo uma duas três um ponto baixo então aqui eu fiz uma argolinha uma duas três um ponto baixo então duas argolinhas uma, duas, três, e um ponto baixo, três argolinhas. Um, dois, três, e aqui eu faço meu ponto alto, tá? Então fica sendo quatro argolinhas, ok? Então aqui um ponto alto, dois, três, quatro pontos altos aqui no próximo espaço um ponto baixo aqui no próximo espaço faço novamente cinco pontos altos aqui 2 três 4 e 5 no próximo espaço um ponto baixo no próximo espaço novamente cinco pontos altos então é assim que eu vou seguir fazendo tá? Então chegando aqui no final, eu vou fazer o último leque. Eu vou bem aqui, ó. Tá? Bem aqui, ó, no mesmo lugar que eu fiz aqui as argolinhas, tá bom? Ó. Aqui eu faço um ponto alto. 2. Aqui. 3. 4. E 5, ok. Eu venho bem aqui, ó. Onde tem esse ponto alto aqui, tá? Aqui eu prendo com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e posso cortar meu fio, ok? Vai ficar assim. Bom, aqui está terminado, tá? Então é o seguinte: aqui a tira de um lado fica com essas laçadinhas para cima. Aqui do outro lado, o leque fica para cima. Se você quiser fazer aquela coisa padrão, por exemplo, os leques para cima, você faz ao contrário, tá? Então, um lado você começa fazendo aqui a laçadinha e volta com o leque. Aqui, no caso, você faz o leque e volta com as laçadinhas, tá bom? Bom, na hora de amarrar, ele acaba ficando igual, por isso mesmo que eu fiz assim. Tá bom, e também para sair daquela coisa padrão, sempre igual, sempre igual, né? E esse modelo aqui, eu peguei o motivo na internet e essa parte aqui que eu não entendi direito, então eu fiz da minha maneira, tá? O restante eu que inve inventei, né? Acabei inventando aqui, falei assim: ah, eu acho que eu vou fazer alguma coisa para cortina, né? Para amarrar a cortina, tá bom. Dá para vocês fazerem outras peças também. Pode fazer vestuário, pode fazer tantas outras coisas, né? Com os motivos. E são uns motivos muito rápidos de fazer, bem facinho. E no um instantinho você faz. Então é isso. Eu vou postar algumas fotos aí pra vocês. Porque aqui em casa é 880. Ou é muito claro ou é muito escuro, né? Vocês não conseguiria ver de jeito nenhum se eu filmasse.